Nossa Senhora ah, chegar por ah, é a ah, polícia ah, É, ah, é ah, fazer, ah, mano tá é. Uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, uou, na geral bota a mão Demorou, demorou, João não, yeah, yeah, uh. Conta que nós não batalha junto Aqui na central, isso já foi um clássico Mas infelizmente hoje quando eu for rimar com esse cara Eu sei que seu nível é muito básico Porque na vida tem duas certezas Sabe que você toma um pau Uma é que você ganha o um voto do morador E a outra é que você vai se apresentar na central Toda vez, toda vez decorei o show inteiro Seu repertório Mas infelizmente hoje o show é seu pelório Você sabe que o Gustavo te manda pro purgatório Você pode enfrentar os seus demônios Sabe que esse cara é tipo um antimônio? Mas com certeza esse cara é rimando, pedaçona. Ô, oh, louco, e aí, Jô? Além eu, eu, de criticar eu. você, criticou sua performance, irmão. Vai que vai, filho. Vai deixar? Wow, vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, vou, uou Quero ver matar ele! Ei! Quero ver matar ele! Ei! Quero ver matar ele! Ei, ei, ei, ei! ei. Ver matar ele, ei. quero ver matar ele. Ei. quero ver matar ele. Ei, ei, ei, ei, você tá ligado que eu chego na batalha. Olha só, moleque, tu é uma criança. Por que, que você critica? Todas as minhas músicas e a minha dança. Só que esse cara é um invejoso no instrumental. Porque não tem talento nenhum pra cantar e rimar. Aí você tenta fazer igual. Você tá ligado que eu chego na batalha? Isso que acontece, eu sou um arquiteto. Ele me critica, porque eu sou um tal de artista completo. Você tá ligado? Olha só nesse bang, tá ligado? Esse é o lembrete, Eu sou uma mistura de Kisball e Michael Jackson. Esse aqui no mínimo é uma falsificação do Drake, tá ligado? Eu vou chegando na batalha. Isso que acontece, aqui não tem tralha. Você tá ligado que eu chego na batalha, olha só, meu mano. Agora não adianta você jogar toalha. Você tá ligado, mano, sem vacilo. Melhor você parar, porque aqui eu aniquilo. O Drake tem talento, você não tem talento nenhum. O máximo que você tem na rima é só estilo. Ah, tava, na, tava no verso, velho. Dois, dois, dois, do sete versas versa de cima, pô. Tá, de tá Aê, vocês ouviram, vocês já sabem como é que funciona Pela ordem de rima, barulho para Gu! Uh. Barulho para Jornal! Uh. 1 a 0 Jornal terminou, volta de DJ quando você quiser Sorta nós, meu filho! Yow! Yow, yow, yow, yow, aham, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Yau yau yau yau yau yau eu tô cantando e dançando Pode ter certeza que meu show Eu o meu papel E você que é viciado Em copiar o tal do Anuel Você tá ligado Olha só, moleque Chego na batalha O papo é comum Qual que é a semelhança Entre ele e o Anuel Ele é bom Você não tem talento algum É essa a questão Eu chego aqui cantando Você tá ligado Que agora não tem nexo Olha só, o vou Voltou ao culto Feiticeiro Você com o com Anuel Eu, eu com o Michael Jackson Imita, se copia Olha só, magia Você já tá ligado Que isso aqui é sintonia Melhor você parar Porque aqui você é o bambaca, não é o cordão de prata, mas você é cordão de lata. Olá. Olá. com pessoal, eu gostei, Eu gostei. E aí, Iê, Gustavo? Vai deixar? 30 segundos para... Uh, vai que vai, meu filho. Uh, vou, vou, vou, vou, vou. Esse cara cuidando da minha vida, eu sei que ele é escroto Entrou nos stories, Johnão No outro dia foi ver, era Johnão morto Muito feio, mano, mudando sua personalidade Com certeza esse cara quando tá rimando Eu vejo que não demonstra criatividade Porque você falou que eu pareço o Drake Aqui não conspire Já você é Michael Jackson A carcaça do Chris Brown e a carcaça do Alexandre Pires Tem o bacaré, ele pode pau o que você vai fazer com essa tal liberdade Mas esse cara com certeza rimando Mano, você parece até um Só xeretando minha vida Sabe que você é músico. qual o talento que você tem? Fazer uma música falando uou, uou. Nossa senhora, gostei, gostei Camão no pessoal Terceiro, terceiro Vocês são canalha, hein, mano terceiro. É isso mesmo? Já foi pro terceiro, produção? Tá valendo terceiro? Eu cheguei agora, então não falo nada tem ser indecisivo, round, bate e volta yeah, Jornal yeah. começa quando você quiser, aperta o play Continua se agredindo, yeah. pessoalmente que eu amei Levanta a mão geral agora, pro Deus, seu round de da hora mesmo ficar a responsa Pro yeah, yeah. domingo não sei em vão, fechou? <risos> uou, uou, uou, uou, uou Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver E o que vai escorrer Demorou, demorou, demorou. Você tá no estilo? Eu falo o Ariba. É o tal americano da Paraíba. Aí não dá moleque, olha só o vacilo. Para com essa cita que você não tem estilo Você tá achando que esse estilinho tá bacana babinha não vê a maquininha mais de uma semana Então tu tá ligado, eu chego na sessão Melhor você parar, você pode vir gastar o não Pode vir gastar o jornal Então veja, meu estilo não sei se é Taraíba Mas o seu é da igreja Acabou de sair, com certeza eu decolo Nem sei como essa cabeça passou por essa polo É muito estranho, com certeza aliado Você sabe nessa fita aqui que você toma Você sabe tomar esse erro Matoma, Esse cara é um Na moral, eu não entrego de bandeja. Ele tá falando que eu sou pastor de igreja? Graças a Deus, eu sou um bom rapaz! Liberte-se, espírito! Show, Satanás! Chamando essa rima, com certeza, mano, você entende essa parada? Eu vou pedir pra Zeus manda um milagre. Já usou essa rima e pode essa decorada. Ele tá querendo ir lá pro céu. No mundo de fantasia dele nos portões vai encontrar o Anuel. Isso que acontece! Com certeza esse cara é eterno Se acha que vai encontrar o Michael Jackson fazendo Moonwalker lá no inferno? Entende, mano, que eu falo assim? Ele vai falar, eu que sou o pai da Bilitin. Olá, cara. Aê! Vocês ouviram, vocês já sabem como é que funciona pela ordem de rima. Barulho para Gu! Barulho para o Jornal! Barulho pro Gu! Jornal! Jornal tá na final, faz barulho, aê!